Fala pessoal, quem fala aqui é o Dr. Márcio Tanuri, sou chefe do departamento médico do Flamengo, médico do UFC aqui no Brasil. E mais uma vez, dando aí as boas-vindas para quem está chegando agora no nosso canal e o nosso oi para quem já nos acompanha há algum tempo. O nosso tema de hoje é sobre quais são os melhores exercícios para hipertrofia muscular, para o ganho de massa. Primeiro, a gente tem que entender como funciona isso, e não só qual é o papel da hipertrofia, por que, que hoje as pessoas falam tanto na questão de hipertrofia muscular, porque a gente sabe que isso está relacionado ao teu metabolismo basal, à tua qualidade de vida, ao teu envelhecimento, ao teu equilíbrio hormonal e com a idade a gente vai perdendo massa muscular e, consequentemente, vai desequilibrando tudo isso. Então, hoje, a gente é uma população altamente sedentária, muito diferente dos nossos antepassados, onde tinham que caçar, tinham que andar grandes distâncias. Então, todos eles faziam trabalhos físicos, consequentemente, desenvolviam mais sua musculatura. A musculatura humana foi feita para ser trabalhada, para ser exigida e, hoje, a é, nossa população como um todo, não só no Brasil, mas mundialmente, a gente é uma população sedentária. Então, anda-se muito de carro, é, faz pouca atividade física, e para isso, enfim, esse tipo de situação. Para você ter ganho de força, para você ter ganho de massa muscular, os exercícios de força podem ser contra-resistidos ou não. E quais são os melhores exercícios para você fazer hipertrofia muscular, para você ter o ganho de massa muscular? Primeiro, que todo mundo já conhece, bem falado, bem sabido de todos, que é a musculação, que é um exercício de força contra resistido, é uma ótima estratégia para quem quer fazer hipertrofia muscular. A gente já falou um pouco aqui da diferença dos exercícios e da função, mas com certeza a musculação é ótimo para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer fazer uma hipertrofia muscular. Outro exemplo de exercício de força, o próprio funcional é um exercício de força quando você coloca carga isso e, consequentemente, como a gente falou, todo exercício de força pode te gerar um ganho de massa muscular, uma hipertrofia muscular. Então o próprio funcional, quando bem realizado, é uma boa estratégia para que você tenha esse ganho de massa. Outro exemplo tipo de atividade física, de um tipo de exercício que pode promover o ganho de massa, a hipertrofia muscular, é o crossfit, que tem crescido cada vez mais. É, e também é uma ótima estratégia quando bem executada é, para essa hipertrofia, para esse ganho de massa. Lembre-se que quando você está treinando, você está simplesmente dando um estímulo para essa fibra. Ela vai hipertrofiar quando ela estiver se recuperando, ou seja, após a tua sessão de treinamento. Então se você quer ter hipertrofia, a gente falou de alguns exercícios que promovem o ganho de massa muscular, que podem te ajudar nessa hipertrofia muscular, mas se você não tiver uma boa alimentação, uma suplementação adequada para a sua necessidade, um bom período de descanso entre uma série e outra, entre um dia e outro de treinamento, que é o controle de carga, você não vai ter uma boa hipertrofia. Por exemplo, se você estiver numa dieta hipocalórica, muito baixa em ingestão de calorias, e mesmo fazendo a tua musculação, provavelmente você não vai ter esse efeito de hipertrofia. Se você, por exemplo, tiver algum distúrbio hormonal que tenha que ser corrigido, mesmo você fazendo esse exercício, talvez você não consiga a hipertrofia que você tenha. Se você não tiver é, um bom controle de carga, se você estiver dando estímulo quando a fibra está se recuperando, quando ela faz hipertrofia, talvez você não tenha essa hipertrofia. Então, quando a gente fala de hipertrofia muscular e atividade física, nem sempre quanto mais, melhor por mais que seja o que as pessoas imaginem. Então não adianta você treinar todo dia muito intenso, e isso às vezes até atrapalha esse teu ganho de massa, ao invés de favorecer a tua hipertrofia. Então quando você busca hipertrofia, é o estímulo, boa alimentação, boa suplementação, adequada ao teu treinamento, bom período de descanso. Bom sono no sono, é onde a gente produz GH, testosterona, que são hormônios anabólicos, que eles interferem diretamente nesse teu ganho de massa, nessa tua hipertrofia muscular. Então tudo isso, além da atividade física que a gente citou aqui, é muito importante para que você consiga esse resultado final, essa hipertrofia muscular. Não adianta simplesmente malhar, fazer um funcional, um crossfit, e não se alimentar após, ou não dormir bem, ou Tiver um desequilíbrio hormonal e você não tratar isso, ou você colocar três séries de treinamento por dia, como às vezes as pessoas acham que é melhor, você não vai conseguir hipertrofia. Então talvez sua falta do ganho de massa, você não está conquistando a hipertrofia que você queira, esteja muito mais relacionada à sua alimentação, tua questão hormonal, ao teu sono, ao teu controle de carga, do que a própria atividade que você está fazendo em si. Então, isso aí, algumas dicas ali sobre atividades físicas e hipertrofia muscular. Vamos estar falando mais sobre esse assunto aí para vocês. Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal e vocês vão estar recebendo as notificações semanais com todos os novos vídeos. E espero vocês aí, deixem ali as dúvidas de vocês que a gente vai estar respondendo. E até a próxima semana que vem. Forte abraço, gente!